Eu tenho que ficar olhando pra cima e pra você, porque senão fica o olho muito fechado. Olá! Olá! Queridos ouvintes, amigos, seguidores do Face, que bom estar aqui de novo com vocês, né? Ah, eu atrasei um pouquinho do horário combinado, mas é que eu estava atendendo uma pessoa maravilhosa que tá aqui junto comigo, ouvindo, participando, né, Fê É isso aí. Olá, <risos> tá pessoal. Aí junto, então no, no, né? não deu para antecipar um pouco, mas estamos aí para conversar. Aí eu tava conversando, tava falando com a Fê, eu falei assim, Fê. Vamos trocar uma ideia? Me dá uma sugestão sobre o que, que eu falo, né? Porque agora eu me comprometi a fazer to todas as quintas-feiras uma live. Sabe, Fê? É. E a Fê fala assim pra mim. Ah, men, nós estávamos falando de uma coisa tão boa. Como as pessoas dificultam a vida, né? E se incomodam com coisas tão pequenas. Sendo que... O grande é saber viver, que nada pode prejudicar a nossa vida se não formos nós mesmos, né, Fê? Como tudo, como as pessoas, elas criam, né, um mundo ilusório, como as pessoas criam uh, situações adversas para não viverem bem. Às vezes as pessoas falam assim, nossa Armin, o que seria da vida se a vida não tivesse problema, né? Pois é, o que seria do problema sem você? Ele não existiria. Porque existem pessoas que criam tanto problema que ficam sem solução. E a única solução é fugir dela. Silvinha, eu tô elegante, obrigada Silvia. Você também sempre elegante, né? Tá o Guto, a Maria Ivone, a, Ju, a Juracema. Nossa, várias pessoas. Já passou a minha prima, a Cristina, não deu pra falar antes. A Ivete, Michilo. Ah, quero mandar um beijo hoje, principalmente, porque vocês são todos meus amigos. Um beijo pra você também, Fê. Um beijo pra você. Você representa pessoalmente os meus amigos todos aí do Face, dia do amigo, né? E como é bom ter amigos. Como é bom a gente se sentir protegido até pelos amigos, mas protegendo também, né? Quem disse que a gente não precisa dos outros? Quem disse que nós não precisamos um do outro, não é mesmo? Precisamos sim. O que é saber viver, gente? Uh, se nós. Olha só, uh, muitas vezes eu já. Coraçãozinho para todos vocês também. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falando assim: poxa, eu cheguei nessa idade e agora eu fui perceber que eu não vivi, que eu não aproveitei, que eu não desfrutei, não fiz o que eu gostaria de ter feito. Que a vida parece que me conduziu para alguma coisa dolorida, para um momento dolorido, para coisas que eu não queria. Por que que acontece isso? E agora que eu aprendi, eu já me, me vejo no fim da linha. né? Já cansei de ouvir esse tipo de coisa. Sabe o que que é? É que você não aprendeu desde pequena, escola nenhuma, nem mesmo com você, que o mais importante não é viver o outro. O mais importante é você viver você, mas se dando a importância, aquela importância que você aprendeu a se dar agora, e se é que aprendeu. De repente você percebeu que pai, mãe, irmãos, filhos não são eternos. Você percebeu que aquela pessoa que antes convivia bem com você, ela acabou te detonando e você perdeu na tua cabeça. Aqueles anos que você conviveu com aquela pessoa, ou passou por aquelas picuinhas, ou passou por outras sensações, necessidades, ou passou, passou. Você deixou de se dar. Você deixou de se presentear. Porque aquela pessoa que se presenteia, ela não tem medo de nada, ela não tem medo de perder, ela não diz que a vida encurtou, ela não diz que o tempo passa rápido. Sabe por quê? Porque ela vive intensamente. Quando ela vê o resultado das coisas boas que ela fez para ela, e aonde as outras pessoas vão até notar esse resultado, ela intensifica e diz assim: puxa, a minha poxa vida, né? o quanto ela foi intensa para mim, olha quantas horas você perde por dia pensando no que o outro te fez, você percebeu? Quantas horas você perde, você pode estar tá atribulada, atribulado de serviço, mas aquela caraminhola na tua cabeça aquele, aquela maritaca do que o outro te fez e por que que você não tomou iniciativa de cara, né? Você deixou que aquela, aquela situação te esmagasse te corroesse por dentro. Ficam aí na tua cabeça martelando o tempo todo. Só martela, martela, martela. A ponto de você semear o ódio. Logo, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro te impediu de viver, você viveu para o outro, você foi conduzida, o outro foi conduzido e de repente a vida passou rápido, por quê? Porque você não viveu você, você viveu o outro. Mas o outro pediu para você viver, ele não. A outra pediu para você viver ela? Não. Você viveu por interesse, porque você quis. Algum interesse comum tinha. Então, agora, entra na realidade e veja o que você deixou de se dar. Não adianta passar o resto da vida e falar que você deixou de viver... Aqueles anos, pensando nos anos que você deixou de viver. Para dar um retorno ou para desejar coisas que não valem a pena para o outro. Ou para outra pessoa. Isso acontece muito entre casais. Hoje eu atendi uma pessoa, viu Fê? Viu, Regina Célia que tá aí, Maria Eugênia, Alberto, um beijo pro seu Alberto, Roberto Santini, né? O nosso amigo lá na Rádio Mundial. E essa pessoa veio, ela falou assim para mim, Armin, eu estou com, não, não vou falar quem é, né? Não tem problema, eu tô com 66 anos. A minha mãe morreu com 100 anos, porque eu falei para ela, escuta, tua mãe morreu, é? Ela falou, morreu, minha mãe começou a chorar, faz cinco anos, né? Ela tinha 100 anos quando ela morreu. Eu falei, ainda tá chorando? você ainda está chorando? Você teve a sua mãe até os 100 anos dela? Você chora a morte dela? Ela falou, não, eu choro porque eu fiquei grudada nela e deixei de casar. E deixei de fazer as coisas pra mim. Falei, pô, uma boa ideia pra eu falar sobre isso hoje. Você veja bem, ela não sabe se ela tá chorando pela mãe. Se é porque ela não construiu nada pra ela, né? Ou se ela tá chorando pelo choro de não se sentir como um ser humano respeitado como ela devia de ser. Porque ela não se respeitou E continua não se respeitando Porque hoje ela chora e não faz Adianta você chorar e não fazer? Ué, vai continuar chorando E o pior é que vai desse jeito A hora que desencarnar, né? Porque ela já está morta Morta ela está a pessoa já está, não, ela não está mais porque ela vai fazer o tratamento, então ela vai ressuscitar. Mas, Oi Camila, tudo bem aí na Itália, meu amor? Ontem eu falei com o Jorge e ele. Um beijo para você, Camila. Ah, olha só, eu falei para ela o seguinte, você está viva. Mas você não desencarnou, você simplesmente morreu. Morreu porque você não soube viver a sua vida com intensidade. A pessoa pensa que viver com intensidade é ir para Paris, para Londres, para não sei aonde, viver aqui, viver ali. Não, viver com intensidade é viver gostando, é gostar de viver com você. É se dar o valor, é você colocar numa coisa para você se presentear e ir atrás e conquistar aquilo. Não adianta querer conquistar depois de 30 anos e falar, poxa, por que, que eu não fiz lá atrás? Porque dependendo do que for, você não vai mais conseguir. Nós não, vemos, nós não vivemos numa sociedade onde a pessoa que tinha 20 anos e hoje está com 50 vai ter as mesmas oportunidades. Agora, quem pode se dar essa oportunidade é a tua consciência. É o que você pode fazer por você. Sabe, chega de ficar se incomodando porque o outro foi e, e usou o teu copo. Porque aquele que falou que você era um chato, porque o outro disse que não sei o que, você veja bem a pessoa primeiro, analisa quem falou. Vê o tipo de pessoa que é, não é Maria Eugênia? Nossa, tô chocada, você está tocando no ponto da ferida, estou amando. Obrigada Maria Eugênia, sabe? Então analisa bem quem foi que falou. Vê o tipo de estrutura de vida que aquela pessoa tem. Vê o que ela quer da vida, o que ela quer dela. Por que, que ela quer te destruir? Será que ela, julgando as suas atitudes, ela vai conquistar o um melhor para ela? Você se incomoda tanto que as outras pessoas passam a te ver com os olhos que você acreditou no que o outro fez. E aí, você fica também tida como uma pessoa... Ai, ela reclama de tudo. Ai, ela é assim. Ai, cuidado. O, sabe, observa bem. Tem pessoas que dizem o seguinte. nem eu não sou franca, eu não sou objetiva, eu não sou direta como você. Aliás, cada um é um, cada um seja o que quiser. Porque eu tenho medo das pessoas fugirem de mim. Deixa fugir. Porque se a pessoa for se aproximar de você. Esperando de você carinho, amor, blirê, blirê, Você até dá na hora de dar. Mas na hora de falar, você fala também. Se for o tipo da pessoa que só espera a bajulação. E que você diga amém para ela, eu já vou te dizer que bom que ela se foi, né? Que bom! Fique feliz! A pessoa, ela precisa estar com você, conviver com você, ser sua verdadeira amiga, companheira, amigo, seja o que for. Marido, mulher, filho, se todos tiverem a coragem de falar. Eu não gostei disso, eu gostei daquilo Você falou isso para mim, eu não quero não, não permito isso da mesma forma que você não permite o que você não quer A pessoa ela precisa ter a dignidade de chegar e, e falar aquilo E ser o que ela é Por isso que nós estamos vivendo hoje atrás dos muros Nós não enxergamos mais a nós sequer as pessoas estão se enterrando num buraco tão fundo, que elas estão perdendo até o ar, sabia? Você tem problema de respiração? Veja onde você se colocou, veja onde. Um beijo Jorge, Verônica, Ivani, nossa, quanto é, Valéria, quanto tempo que a gente não se fala, né Valéria? Um beijo pra você. Então, você se coloca nesse lugar. Você se coloca abaixo e quer que os outros te vejam acima, não vão te ver. Vamos aprender a nos aceitarmos como nós somos. Primeiro, eu me aceito, acabou. O que, a partir do momento que eu me aceito, tá? Tá? Eu não vou me criticar, mas eu vou me trabalhar e melhorar naquilo que for melhor para mim. Naquilo que for conivente comigo. Naquilo que, me, que, que eu percebo que é. Uh, que me satisfaz mais. Porque eu quero viver. Eu não quero morrer encarnado. Eu quero viver encarnado, e o dia que eu desencarnar, eu vou levar de mim o melhor, o meu espírito vai levar o melhor. Eu não quero ser crica, eu não quero ser aquela pessoa desagradável, mas eu não quero ser desagradável para agradar o outro. Eu, eu não quero ser desagradável para me sentir bem comigo. Tudo que me desagradar. <risos> Eu vou devolver. Porque aquilo não é meu, não me pertence. Mas eu não vou colocar na minha cabeça 400 horas por dia e viver aquilo sem nem observar o que eu estou fazendo. eu preciso observar o que eu estou fazendo. Boa noite, Cris, Jane, Cris, Verônica. Boa noite para vocês também. Logo, vamos, sabe... Vamos ficar de bem conosco. É tanta gente que tá de mal com ela e não percebe. Sabe quando você tá de mal com você? Quando você quer que o mundo esteja bem com você. É, é. Você ainda não percebeu? Gente, pra eu ficar bem comigo, eu preciso que o mundo esteja de bem comigo. Todas as pessoas precisam estar de bem comigo, se não, não, eu vou ficar de mal comigo também. Agora, a partir do momento que eu ficar de bem comigo, muita gente vai ficar de mal e que fique, que se lixem. Por quê? Nós não estamos mais aqui para agradar ninguém, nós estamos para sermos nós mesmos, as doenças psíquicas, as doenças físicas, seja o que for gente, está conosco, porque nós estamos com os outros, eu não quero mais ficar com os outros, eu quero ficar comigo, tá? Tudo começa em mim e a partir de mim é que vai, Ser social, é a partir de mim que vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, tudo, tudo de bom. Vai ter, vai ser, mas é a partir de mim e não a partir do outro. Tem pessoas que se seguram, vamos supor, você posta alguma coisa, né? E tem aquela pessoa que gosta do que você posta, é teu amigo mas não te curte, porque um dia falou assim, eu não vou mais curtir você. E a pessoa se sufoca, ela se estrangula, ela se faz de morta. Quando alguém se fizer de morta, você, você finge que você acreditou que ela morreu. tá Faz de conta também que ela morreu, quem sabe você mata a pessoa, né? Mata no sentido que ela quer morrer, não é pegar uma arma e ir lá matar, não é isso que eu tô falando. Porque a pessoa que se faz de morta, ela precisa estar é mais uma morta encarnada. Deixa ficar. Então a pessoa, ela faz aquelas picuinhas só para te incomodar. É, e se faz de morta. Deixa para lá. Porque a pessoa que faz isso, a cara de paisagem... É a pessoa que vive nesse mundo de hipocrisia, de mentira. E isso afeta o seu psicológico. Eu quero mandar também um beijo para a né, que está assistindo. Ah, para a Rose. Né? Oi, Rose, tudo bom? Ah, então, gente, a pessoa que faz isso... É uma pessoa que não merece a tua credibilidade. É uma pessoa que não merece a tua companhia. É uma pessoa que precisa ficar. <risos> eu gosto de você. E, e, e quer só te ferrar pelas costas. Cuidado. Não há nada pior do que, o, do que eu ouvi uma vez de um pai. Um pai ele chegou pra mim chorando. Ele falou: Olha, você é a segunda pessoa que sabe disso. E a terceira, e a quarta, de quem assistiu e de quem fez. Eu fui uma pessoa que não soube respeitar minha família, que era uma família que eu amava e me amava muito. E eu machuquei muito pessoas lá dentro, muito umas pessoas lá dentro. E eu apanhei pelas costas. Levei murro da minha própria filha e foi por causa dessa filha que um dia eu desfiz da minha mãe e, de, e, e, e, e, e arrumei uma encrenca com as pessoas que eu, que eu amava tanto. Eu tomei um murro nas costas dessa minha própria filha e eu ensinei ela a agir pelas costas. E não foi só eu que ensinei, a mãe também. Então, vocês vejam bem. O que é que se faz? Vai retornar. Ah, vai retornar bonito. E depois não adianta se arrepender. O mal já está feito. Mas comece a construir você a partir daquele momento. Não deixa que aquele momento seja o seu desabono. Viva. Não seja um derrotado por besteira. Não morra antes de desencarnar, como eu disse novamente. Beijo pra você também, Regininha. Ah, tô, tô bem hoje, viu? Valeu a massagem. E é como você disse, nós precisamos aprender a viver plenamente. Agora, como trabalhar os medos, né? Porque a primeira coisa que é incutida em nós... São os medos. As ilusões do medo, porque o medo é a ilusão. O Jorge Luiz também está aqui aí me assistindo. Elias, Maria Manuela, a Elias Alves. Um beijo para todos vocês, gente. O medo ele foi induzido, né? Ele foi criado pelo homem. Eu diria que é pelo capeta, pelo demônio. Aquele demônio que o pessoal fica pintando, ele existe. Ele existe porque ele é o um medo. O maior medo que todo mundo tem não é do capeta? O capeta tá dentro de cada um porque tem medo. Você veja bem. O cara, ele é valente e corajoso quando ele tá armado. Sozinho, sem arma, ele não é valente. A maior... né? A, a, a grande oportunidade de você saber quem, tem, quem é medroso É quando essa pessoa vem armada Não pela arma física, não É pela arma emocional para querer te derrubar Porque sabe que você é fraco Que você é fraca, Que você vai acreditar nas abobrinhas que ele vai fazer E você vai irradiar aqueles pensamentos idiotas para o outro E vai ficar se idiotando cada vez mais e se derrubando, e se fragmentando por causa do outro. Ontem, eu estava atendendo uma pessoa... Eu nem sei se comentei com você, Regina. Ah, o que que aconteceu ontem? O seguinte, uma pessoa chegou para mim... e falou assim... Armin, eu tenho muito medo das minhas formas, pensamentos... porque eu, eu captei umas formas dela da infância... Eu perguntei alguma coisa, se ela tinha visto uh, pegar fogo, alguém morrer queimado. Né? Lá da infância, essas coisas que eu faço de, de chegar no subconsciente da pessoa. E ela passou, mas ela falou pra mim na hora, não, Armin, não aconteceu nada disso e foi embora. E ontem teve retorno da sessão. Quando ela veio a sessão, ela falou, ah, Armin, eu lembrei daquele negócio do fogo que você falou. Eu falei, é mesmo, o que foi? Ela falou, olha, eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto. Mas, ah, começaram a comentar, quando eu era pequena, perto de mim, né, que tinha uma mulher que morava lá no interior, ela bebia muito, muito, ela era cachaceira mesmo. E, de repente, a mulher pirou, sei lá o que aconteceu. Eu, eu acho que eu comentei isso com a Regina ontem. E eu peguei, e, e eu tava ouvindo lá, e disse que a mulher pegou, jogou álcool no corpo, já juntou com o álcool que ela tinha de reserva lá dentro, né? Riscou o fósforo e pôs fogo nela. Até hoje, quando eu lembrei, até agora, eu visualizo aquela mulher pegando fogo, e ardendo, e queimando, e repuxando. Aí eu virei pra ela e falei assim, peraí. Você visualiza isso naquela mulher que você nem, seba, nem, nem sabe o que é? Ou você já viu fogo no seu corpo? Ela falou assim pra mim, ai Armin. É mesmo, eu fico imaginando no meu corpo. Aí eu disse assim, você percebe? Que tudo que é negativo, nós trazemos para nós. Você já percebeu isso, Fernanda? Uhum. Tudo. Você vê em você. Você não vê no outro. Contou. Ah, olha, a pessoa está com câncer. Você já vê a pessoa, mas você imagina alguma coisa com você. Aquele tá com aquilo. Nossa, você se vê. Aquele foi roubado. Você já se vê sendo roubada. Não é assim? Olha as ondas vibratórias. O que que acontece? Você consegue ver isso quando alguém fala, o outro venceu na vida. Ele foi bem, ele conquistou as coisas que ele queria. Você imagina isso pra você? Você se vê? Não. Vocês percebem que a gente não vê as coisas boas para nós? A gente só atrai o que não presta? Ah, não comentei com você? É, não deu tempo, né? Tava muito frio. Mas aconteceu isso. Olha só que absurdo. Quando você visualiza isso, cada vez que aquilo vem na tua lembrança que vem várias vezes você vê aquele troço no seu corpo. Você se vê naquela situação. Mas você se vê literalmente como você se vê agora no espelho. Mas se for uma coisa boa, você só vê no outro. Você vê distante de você como se aquilo fosse difícil de se conquistar. Né? Olha o quanto eu vou ter que brigar, quanto eu vou ter que lutar lutar. Olha a palavra, fazer uma luta. É quase impossível para conquistar. Gente, por favor. Vamos dessa forma, pensamento. Vamos atrair para nós o que é melhor e viver. Chega de morrer encarnado. Lembra sempre disso. Atraia para você o que há de melhor. O que é bom para você. Visualize agora, vê se você consegue fazer esse exercício. Mas é ver você, não é imaginar ali, é ver aquilo para você, mas aí você vai irradiar ondas, né? Ondas de partículas que vão agir no universo e o universo vai te devolver. O universo vai te dar aquilo que você visualiza e aquilo que você quer. Não é isso, Manuela? Maria Manuela tem razão. Tenho mesmo, sabe? Senão eu não estaria aqui falando para vocês. E é por isso que em agosto eu vou dar um dia inteiro de um workshop sobre esse tema, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu vou tomar aqui um gole d'água, porque eu acho que eu falei demais, né? Então, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Armin de Gourmandian, eu sou psicoterapeuta holística, trabalho com registro da memória celular, com a energia fria vibracional curadora e com a radiestesia quântica imantada. Caso você queira saber mais, entre em contato conosco. Agenda o horário. Em breve eu vou ter... Nossa, pegou a garganta, sabia? Tá coçando. Em breve eu vou ter a dinâmica em grupo. E nessa dinâmica eu vou anunciar, vou pôr na minha agenda no meu site e depois na minha página do Face né a minha página dá todo o meu trabalho tudo que eu faço e tenho as uh, as consultas individuais tanto na radiestesia como na, no TC que é o tratamento completo que entra o registro da memória celular pelo DNA você tá gostando Fê? Fala mais alto, o povo não tá Tô vendo? adorando. Ah, tá. E um recomenda o outro, né? É isso mesmo. Eu, à medida que eu vou conversando com você, eu consigo canalizar o seu subconsciente e ver... O ponto que está preso. Sim, suas vivências são maravilhosas. Cursos, obrigada, Rê. Você que é uma terapeuta, sei lá o que você é mais, é mais, é mais do que isso. Trabalha com sério, você também é fantástica. Recomendo a Regina para quem quiser. Ela que cuida de mim, tá bom, gente? Então, ah. caso você queira, é só ligar para nós. O número do meu consultório é 29508343, coraçãozinho pra você também, 29508343. Um abraço pra você, Vitória, Rosineide. Pessoal, eu sei que muita gente passou aí, mas eu sinto muito, eu não vi direito, eu tava aqui empolgada falando, tá? Mas para todos vocês eu agradeço. Então, o número do meu telefone é 29508343, de segunda a sábado, das 9:30 às 18h30. Você pode ligar, agendar, caso ninguém atenda, você deixa o um recado na secretária, que nós retornamos, ou pelo WhatsApp, que é o 996755250. 99675-5250 O meu nome, ah, meu nome é Armin de Gourmandian, tá bom? A tosse já passou, já parou de coçar a garganta E agora eu estou ótima, Marcelo, um beijo pra você também, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, pode escrever rapidinho Porque nós já vamos encerrar por aí Muito tempo também cansa, né? Ninguém merece ouvir e logo, logo, essa live vai estar tá no YouTube, tá bom? Ah, foi maravilhoso, como sempre. É, a distância também, a sim, eu atendo à distância. Agora, tô lembrando, por Skype, por telefone. E é igualzinho, até para passar energia fria, vibracional, curadora, que é algo bárbaro, né? É, no, na, nas, na próxima live, eu vou falar isso, vou falar a respeito desses outros trabalhos. Atendo sim, você pode agendar, ligar pra cá, agendar o horário e combinar direitinho com a minha assistente que ela explica pra você como funciona, tá? E pra quem quiser me convidar pra outros estados, quiser me convidar para o interior e para outros países, <risos> eu estou aberta aí. É fechar um grupo de 15, 16, 20, a partir de 15 pessoas, fui, tá bom? vou fazer um trabalho legal, Eu trabalho com muita, uh, com muita vivência, porque negócio é um negócio fazer o pessoal, sabe, se encontrar, se encontrar, com dinâmicas em grupo, dinâmica, é, é um negocinho, o pessoal precisa se ver, é isso aí. Zilda, um abraço pra você também, que tá assistindo, a Elisa Alves, você precisa de mim, Elisa? É só marcar o horário e vir pra cá. a ah, toda quinta-feira... Nós temos aqui o ambulatório, tá? Que o Roni é que é que atende. Eu também atendo, mas o meu trabalho não é bem ambulatorial, mas eu, eu fico na eu assisto, tá? E estamos aí. E atendo de segunda a sábado. Normalmente, e aos domingos, sábados também, eu dou muito curso, muita palestra. E em breve, vocês fiquem aí esperando que nós vamos fazer de quarta-feira à noite a Dinâmica em Grupo, tá? Para 10 pessoas. Vai ser um negócio bárbaro. Marcelo, cheguei atrasado, depois vou assistir. Assista sim, tá bom? E depois você dá a sua opinião, tá bom, Marcelo? E também. Gente! Fui. Até a próxima live. De repente eu posso aparecer aí no meio do caminho de novo. E sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Ah, o chão, ai saiu, pronto, o chão, alguma coisa não viu o restante. Sempre viva intensamente. Não deixa de viver pelas coisas pequenas. Por que o outro bateu no carro? Por que aquela mulher lá roubou seu martelo? Como aconteceu aqui que sumiu o martelo? <risos> Porque não sei quem fez aquilo. Porque o outro falou isso. Porque a outra falou aquilo. Deixa isso, gente. Joga fora. Por que aquela pessoa não me chamou? Para que fica, o que ela quer. Ai, que se dane para não falar outra coisa, né? Parece que as pessoas estão viajando, não é? Estão tão, tão pequenas, tão pequenas. Você é tão pequena que você ainda não se enxergou. Quem pensa nisso fica tão pequeno quanto quem fez, gente? Pelo amor de Deus. Sempre na paz, luz e harmonia. Até a próxima. Um beijo para todos.